Cearense é eleita Miss Brasil 2021 e vai representar o país no Miss Universo. A estudante de psicologia, modelo e empresária Cearense Teresa Santos, de 23 anos, foi eleita a Miss Universo Brasil 2021, na noite desta terça-feira dia 9, e representará o país no concurso Miss Universo, em dezembro, em Israel. O resultado foi divulgado durante a transmissão do evento, mas a final foi gravada no último fim de semana, a bordo de um cruzeiro. Para guardar a surpresa do resultado, as três finalistas foram gravadas no palco recebendo a coroa, mas durante a transmissão dessa terça, apenas o vídeo com a campeã foi exibido. Em segundo lugar, ficou a piauiense Gabriela Lacerda, de 19 anos, e em terceiro, Carol Valença, de 27, natural de Sergipe. O vídeo com a reação das três finalistas acompanhando o resultado do concurso foi divulgado nas redes oficiais do Miss Universo Brasil. Vamos ficar aqui na torcida por ela. Assista o vídeo. O grande a minha momento minha mãe, desta conta. noite. Que a outra... Vamos conhecer a Miss Universo Brasil 2021, aquela que vai ah, nos é. representar nas próximas semanas em Israel. Maior concurso de beleza Menina, do planeta, que é o obrigada, Miss viu? Universo. Eu, Eu chamo ao palco para trazer a coroação é da nova Miss, é. Miss Universo Brasil, que é. que Ela a Mona Lisa Alcântara. É mais Vamos ao resultado dessa noite. O resultado do Miss Universo Brasil 2021, diretamente do teatro Platinum, do navio MSC, preciosa da promoção. Em quinto lugar, Miss Amazonas. Lugar. Miss São Paulo. Agora é agora. Agora acabou a gravação. Agora é agora é tá nem este é o top três. Do Miss Universo Brasil 2021, quem será a vencedora? Em terceiro lugar, Miss Sergipe. no Teatro Platinum. Piauí ou Ceará? Ela estará em poucas semanas em Israel, representando o nosso país no maior concurso de beleza do planeta Miss Universo 2021. Ela vai receber muitos prêmios, a faixa e a coroa de Miss Universo Brasil. Ela é a Miss... Ceará. Ceará! Parabéns, Ministro da Vida, Vida Brasil 2021. Ceará! Recebe coroa e faixa de Mona Lisa Alcântara. vai estar torcendo muito Eita! pela tua conquista, pelo teu sucesso muito obrigada a vocês que nos acompanharam nas plataformas digitais na Soul TV aqui no Teatro agora, agora. Platinum do navio MSC preciosa da promoção muito obrigada pela companhia boa sorte a nossa nova Miss Universo Brasil e até o Miss Universo Brasil 2022, tchau pessoal Thank <laughs> you. Miss Universo Brasil 2021, oferecimento, no BEM, sua beleza única. promoção, a maior empresa de cruzeiros temáticos do mundo. Jorge Pritchard, a assinatura da empresa com forças, sapatos e bolsas, com meninos e masculinos. We <laughs> have Harder. Right. Gente, Olha, vocês três anos, anos de mais. Uh, né? é, é. <risos> Acho que foi já faz oito anos, né? <risos> é que depois a gente tem umas dígitos. É. Eu, eu vou aceitar tudo. Nordeste do não. Olha a A pessoa. Como é que pode? Como é que tá a emoção? Eu, eu não sei dizer. Não, não parece vai, real. É eu não não, não vai, é eu vai, é. Parabéns. Mesmo. Vai, é. mesmo, mesmo, mesmo. Parabéns. Fala com seu pai, seu pai. pai. Alô? É uma... Alô, pai. Oi. Oi. Imagina, eu fiz todo esse trabalho de cabelo bem, né? Até... Vamos tirar papel é, aqui, é. atrás ah, dele. Ah, eu vou ligar vídeo pra ele. É, é só com é essa maquiagem, tá, meu Deixa eu ligar ah, pra ele. Ah, a gente tem que fazer vídeo. A gente tem que fazer vídeo. 3, um é um 3 mil pessoas, é um Tereza, manda um recado! a é ligação, e eu vou ter que te roubar pra te mandar eu, eu não sei o que dizer eu tô assim, não, não cabe, o sentimento é, é, é extraordinário e eu só tenho a agradecer a toda a torcida, todo mundo que restou em mim, todas as pessoas que eu tava morrendo diariamente, me dando força, me dando é, é essa motivação que me deu a energia que eu tava, sabe, então assim, é, a minha história é a prova viva de que a gente não vai Vocês escutem a voz dele, escutem o Espírito Santo, porque ele sempre fala, ele sempre fala. E porque eu escutei, eu segui, por fé, não foi por outra coisa, foi por fé. Eu só estou aqui porque eu tive muita fé, porque era impossível estar aqui. Mas para Deus, nada, nada é impossível. Ai, <risos> tá